Vai bater no tachão e vai jogar toalha. moral vai que li, rock que li, resume. Olha na moral, já assume. Afinal de contas, você não sabe nenhum poema do cu, e você não que eu gosto pra lhe lançar perfume. Você não vai nessa dicção, mas eu vou jogar o cante no chão. Eu mostro pra você que eu o rimo de adianto, porque sempre canto quando eu canto. E canto que trinca ferro, mesmo. Você ligado, meu cara, que cê por tá like Não entendi nada do que você falou Speak English, não, speak Spike Faça oh. <risos> a sua vida de cadar parar Você tá ligado, no não tive amor paterno Meu estilo é único, você sabe, o não tive amor paterno Não falar de Rock Lee, otário, senão eu vou abrir os cordões de inferno Não, mano, muito bom,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 De uma calical que nessa linha Hoje eu vim taca fogo na cima Tipo o Denis Pimentinha que Correio, quem sabe? Tá vivo, você não aguenta Tô Tão fome acima que bebe igual a malagueta Cê sabe, agora meu verso me chega breve Mas meu rap é pra mim corrente Hot, spirit, peca, entende Cê entende? Tá ligado? Fique bem Hoje em centeno no rap, cê não sai bem volta pra virar se capa, suado de verdade agora já tomou fiaba, porque cê sabe mexer chegou aqui e diz filho da maior campeão mano, você não é meu filho, ai, pode ir Só que cê é tipo chama, não fala nada com nada, tipo fala Agora cê não finge, é futebol, de difícil, sou artilheiro, Feito os 15 Dos 15 o que? De é 15 cê fez e pá foi ontem, pai Por favor, Você cê vai alcançar eu tô muito longe Então, cê tem que entender qual que é da parada Nada com nada, pai, arrumei tudo na quebrada É claro, cê tá na festa do quinze Mas tá ligado, mano, agora cê não finge Me festa dos 15, sabe qual que foi, meu mano? Foi ser finalista no aniversário, É e por isso morre na sede de na hora você chegou e foi pra final adiantou o que? chegou lá pra mandar mal e tomar um pau de você, que falou que é novo na revelação cê sabe né meu mano, te mando aqui pro caixão porque pra mim você é um vacilão seja é juventude mano você faz parte lá da vice geração Aê! Vice geração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 Vindo a cobrar, um cara que não é cobrado Afinal das contas, cê tá louco Liga a cobrar pra mim acima Que eu te pago e ainda peço troco. Oh, então tá tendo pra forçar Mas eu não vou ter no saco pra me importar. Você tenta me ligar, mas você é um arrombado No seu azar eu tenho pina e não atende o safado oh, ah, safado, eu sou periferia Na verdade, eu não te ligaria Eu ligaria pro de companhia Cê não tem, você não ganhou hoje dentro da semana que vem oh, Dois, um. Mas isso daí eu não tô entendendo liga Não ligava para o problema. Na rua eu tava vivendo Por isso, só tenho sentimento E o tal do jogo da vida eu tava vivendo Há muito tempo Há ah! muito tempo, mas por que você tá gritando Menino, você quer virar homem Você tá muito emocionado, faz o seguinte Abaixa um pouco a TV e me escuta Pelo telefone ah! com gizade igual Playstation quero na verdade você vai escutar o que é de Station, se você me entende o Lid de Chisila, você pede mais pra mim que o Yuditoco da Priscila sabe o mal, por isso tá treinando, eu tô batendo, deixa o meu pé essa batida, meu mano tá satuado, você sabe que tá escrevendo, olha como que eu vim te matando, tá preso, tela verde, você sabe que é cruel, aqui em cima o é um tapete pela bede vai na minha casa, mas se chama Samuel João, o Lidl Essa força que pega seu cabelo oh, Quanto grau você quer? Oh, sabe, eu digo pra vocês huh? Que esse mando é mané Mas você manda 5 ou 6 ou 7 Só que eu sou comum oh. Isso é tipo lodo um. Eu bato no 7, bato no 14 Denta de novo, toma 21 Tô com essa cara, você me prepara Por isso, mano, que eu faço minha fria Puxa, boa, mas é coloca a tá dente Já que também então, seja me ver cair, né? Oh, eu atropelo, já que nunca Assimilho, e para eu toda a tá ligado? Mas é só... isso não, mano, você tá treinando, Você sabe que eu já faço no resto, polícia rima tá da Mas Até porque é truta, eu não quero ver você cair Quero que o outro e me pôr com a queda Então por isso eu tô atirando Olha como eu faço, você sou tá tá mais ideia Até porque, mano, você não compensa Pensa pensa, presença, eu tenho que fazer você pode me botar, na o estante mais alta, Sabe que eu digo de novo, porque eu vou batalhar com o chambu Eu acho que vai ser seu papel, vai valer Tá novo, a turma, frase, para o setup frase eu tenho o peito do peito, o poliço tem passo de defesa Ele pode fazer um troféu mais valioso Sendo nesse que eu já tenho um esclosto Pega troféu, eu boto na estante O corpo do chamurau, só vai pra parte do poço Por isso que eu não me perdi, né? Olha como eu passo nesse baixo, tô na linha Até porque meu moro, que arrima vem ver com esses Pra eu te matar uma pisadinha Acho que não Quem pinta foto quando tá nesse e Acaba pisando fogo no caixão. Eu faço mão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu banco, eu tô aqui no dinheiro, engenheiro louco, marado, vai comer tempo Eu sabia como é que eu já chego Nesses casos por isso se assemelhe Apelei com meu caminhão Mas sim, o Jardim vai cair Você sabe que agora é cuzão Sabe por que, que ele falou que eu vou cair? Porque você que vai jogando por causa do irmão Já horror, do senhor, você tá tirando Sabe que agora tô tá mostrando, na verdade, mano Ele quer que tudo essas escadas Mas o seu nariz, seu lado tá ele. você tá caguejando Sabe a rima é barata Não tem de barata É claro que eu quero ser igual o Jardim O meu sonho é uma saca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 aqui